Bora lá fazer a nossa peça então, mas antes roda a nossa vinheta! Então, bora fazer a nossa blusinha top luxo! Bora lá! O tecido que a gente vai usar é uma malha tricô, é malha tricô, tá? Todinha em malha tricô. Ah, lá da Felipe Malhas, tá? Aqui a gente vai usar preto e esse aqui, ó, tá? Malha tricô, tá bom? Tudo da Felipe Malha. Teve... E a outra, vocês viram no vídeo, ela é rosinha com esse aqui, né? Com este grado aqui. Também malha tricô, tá? Tudo da Felipe Malha, se precisando de tecido, é só chamar a jo, aí. Eles têm uma variedade de tecido, tem um, uma seleção só de moda pet. Maravilhosos os tecidos deles, todas as cores, tudo e qualquer tecido que você precisar. Tá bom? Tecidos e aviamento. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado. É as nossas costas, tá? A nossa frente, uma vez dobrado também. As nossas manguinhas arrem duas vezes, tá? Esse aqui é a nossa gola, tá? É uma gola alta, tá? Uma vez dobrado. Ah, esse aqui é a parte que vai na barriga, né? Na barriga e a parte da gente fazer o nosso cachecol. A gente passa na barriga e o que sobrar, a gente faz o cachecol, tá? Uma vez dobrado, tá? E aqui é os nossos punhos, tá? Duas vezes dobrado. Punho da manga, tá? Você vai usar também uma fivelinha assim. Pra nós, tá colocando o nosso cachecol, ok? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Vamos pegar a nossa frente aqui, vamos pegar a nossa frente. As nossas mangas, frente e costa. Nossas mangas sempre tem frente e costa, tá? Ragram mesmo. E cuidem pra não colocar errado, tá? Frente aqui, costa é mais comprido aqui. Frente menos comprido aqui, tá? Bora lá. Menos comprido aqui. Uma vez com a vez, direito com direito, a gente vai pegar as nossas manguinhas aqui... Vamos pegar as nossas costas, e aqui a gente vai pegar as nossas mangas aqui nas nossas costas, tá? pregamos as mangas, né? Se você quiser passar na overlock é bom, tá? Porque aqui a gente tá usando com malha tricô. A gente tá trabalhando com malha tricô. Porém, a malha tricô da Felipe Malhas é maravilhosa. Ela não desfia, né? Então, também não há necessidade. Aqui, vamos pegar a nossa gola. Passar na costura, né? Ver onde é que é uma vez, onde é o direito aqui, tá? Avesso aqui. Passaram a isso aqui passar uma costura aqui, ó, tá? Passada a costura, costura a costura que a gente vai dobrar assim, ó, como se fosse um punho, tá? assim. Ok? Aqui, a gente vai pegar essa costura aqui e vai colocar uma dessas costuras aqui da manga, tá? Pra não ficar aparecendo. Se você quiser colocar atrás, pode colocar. Eu não gosto, tá? Eu gosto de colocar uma dessas costuras aqui da manga. Acho que o acabamento fica melhor, tá? Geralmente, eu coloco na manga aqui de trás. Mas você pode colocar aqui no meio também, aqui no meio também, tá? E vamos colocar aqui no meio, tá? Não é preciso puxar, agora vai dar certo, tá? E vamos pegar aqui em anel a nossa golinha. nossa bolinha tá pronta. Agora vamos colocar os nossos punhos, tá? Vou colocar nossos punhos aqui nas nossas mãos. Também não precisa puxar, tá? Você pode enfeitar essa peça, fazer um laço para pôr na frente ou nas costas. Aqui. Agora vamos fechar o nosso lado aqui. Punho com punho aqui. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço ali, Tá? Eu disse pra vocês. vocês tem overlock, quiser dar acabamento na overlock, é melhor, tá? Não tem, tem zigue-zague, dá acabamento na zigue-zague. Acabamento é importante. Não tem nem zigue-zague, nem overlock. Pode deixar assim porque essa essa malha tricô da Felipe Maté é ótima, ela não puxa fio. Agora, aqui. Aqui, a gente já vai pegar e passar o nosso, nossa parte da barriga aqui, tá? Não precisa puxar muito mesmo a coisa, tá? E o que sobrar, a gente vai fazer o um cachecolzinho, tá? até aqui, tá. aí se você quiser fazer pra menino é só você não fazer o cachecol, né ou faz o cachecol virar as costas Esse que sobrou, a gente deixa ali. Assim. Agora a gente vai juntar aqui, tá? Punho com punho aqui. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui também, ó. Ribana, ribana não, ó. Aqui é o barradinho de baixo com barradinho de baixo da nossa lantricô, tá? Tá? Tamanho 3, tá? Essa peça ela é confortável, ela é grandona mesmo no corpo, pra ficar bem confortável. Veste muito bem essa, esse corte radlan aqui, tá? É um corte diferente das outras radlan, nossa. Como eu disse, você pode estar tá passando na overlock, né, para dar acabamento. Já fez. Agora vamos fazer a nosso o nosso cachecol, tá? Então vamos passar uma costura aqui, tá? Certinho aqui. Aqui vamos passar uma costura aqui também, tá? E agora, vamos virar a nossa peça aqui. Aqui, vamos colocar pra dentro e vamos despontar. Costura aqui, pra ele ficar certinho. Vamos arrumar aqui na nossa peça. Aqui, na costura de trás, aqui que a gente colocou no meio, lembra? A costura a gente vai arrumar certinho aqui, ok? E passar. Uma costura aqui para prender o nosso cachecol aqui atrás tá, aqui ó, vou colocar a mão aqui pra mostrar para vocês: passar um arremate aqui tá A gente vem com cachecol aqui, ó. E vamos colocar a nossa... Nossa fivela. Aqui. Aqui eu dou um ponto, tá, gente? Porque eu gosto de deixar... Aí eu só dou um ponto aqui. Então ficou assim, gente. Olha só que rendinha que ficou. Olha só. Maravilhosa essa peça, combinou muito, né? Ficou linda, linda, linda, linda, olha só. Se quiser colocar um strass, mais enfeite, fique à vontade, tá? É uma peça que ela veste muito bem, uma raglan maravilhosa, um corte maravilhoso. Ela veste muito bem, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente, olha só. Eu amei, amei o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei, né? Eu amei o resultado. Também tem essa aqui, ó, você pode tá fazendo várias cores, né, várias... E é uma peça que vende muito agora no inverno, tá, gente? Então, por hoje é só. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Precisando de tecido, esse tecido que a gente usou aqui nesse vídeo, são tecidos lá da Felipe Malhas, tá? É a Malha Tricô. Então, vocês entram em contato com a Felipe Malhas, tá? Eles têm uma variedade de tecido. entre em contato com a Jo aí, tenho certeza que ela vai ter um grande prazer em atender vocês, tá bom? Então, entre em contato com eles aí. Não é só malha, tá? Eles têm uma variedade de tecidos. Tem uma sessão especialmente só para moda pet. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora caprichar aí na modelagem pet. Bora caprichar na produção de roupinhas e acessórios pet. Tá bom? Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.